Aqui levando para você as principais informações da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo, tá bom? Vamos se inscrevendo aí no nosso canal, fique à vontade, interage aqui junto conosco, compartilhem aqui o nosso programa, tá? Clique aí no gostei e ative o sininho, tá? Invertir tudo aqui, né? Mas tá bom, olha lá é. Vamos colocar o WhatsApp 997 8244 esse é o WhatsApp do povo, tem reclamações, denúncias... É, sugestões e reportagens, podem enviar tudo para esse WhatsApp aqui, tá bom? Vou começar aqui o nosso Jornal Edição de hoje falando de oportunidade de emprego em Atenção Santa Bárbara do Oeste e também a nossa região. É, porque olha essa oportunidade de emprego vale também para a cidade de Nova Odessa, né? Olha, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Abriu um novo processo seletivo complementar oferecendo vagas ainda não preenchidas para o cargo de recenseador do censo 2022. Então, para Santa Bárbara do Oeste, são 74 vagas. O edital do IBGE, inclusive, saiu ontem, quinta-feira, no Diário Oficial da União. A inscrição é gratuita e pode ser feita das 8 às 17 horas, até segunda-feira. Então, tem hoje e mais segunda-feira. Amanhã, as inscrições. É, o posto de atendimento estará fechado Aonde vai ser Nilson Araújo? Vai ser lá na MF é, Do bairro 31 de março A IMF Antônia Fagnoli Furlan no, Na rua General Couto Magalhães 215 tá? é, Como eu disse Vagas para é, Santa Bárbara Nova Odessa, né? Nova Odessa Nós temos aí 15 vagas E também a informação que acabou de chegar Para a gente aqui Mais 73 vagas para a cidade de Americana, tá bom? A gente vai deixar tudo certinho aí na descrição do vídeo, tem no portal SB Notícias o site para você preencher o formulário, é o site do IBGE, vai lá no Google, no Google e aí você já entra no site lá com o edital para você, quem sabe pode ser inserido nessa vaga aí do IBGE. Contrato de três meses pode ser prorrogado, boa sorte para você, tá bom? A Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste está investigando as causas de um acidente que ocorreu é, no final da tarde de quarta-feira, numa é, casa de shows, não é isso? Foi no, é, numa, no Salão da Sodave, Sociedade Dançante dos Veteranos aqui de Santa Bárbara do Oeste, ali na Rua Potiguares, no Distrito Industrial. A vítima, Fernando dos Santos, de 39 anos, morador do Parque do Lago, ele estava fazendo alguns serviços ali, está aí o Fernando e acabou é, caindo né, de uma altura de 7 metros. Bateu a cabeça, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Foi socorrido até o pronto-socorro Afonso Ramos, mas infelizmente, como eu disse, não resistiu. Né? Agora, os meus sentimentos aí aos familiares, né? Jovem novo, 39 anos. Vamos lá, com notícia boa aqui no nosso programa, no Jornal da TV SB Notícias, porque hoje é sexta-feira, não é isso? E o combustível? Ah, vai baixar mais ou não? Se baixar o combustível, escuta aí, vai chover hoje. Ah, se vai. Porque a Petrobras reduz a partir de hoje o preço médio de venda da gasolina para distribuidoras de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro. A queda é de R$ centavos por litro. A medida foi anunciada, inclusive, ontem. Ah, com isso, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição do combustível comercializado nos postos, a parcela da Petrobras... No preço do consumidor, cairá de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 cada litro vendido na bomba. Segundo a companhia, a redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Tem que baixar, tem que baixar mesmo, viu? Abaixar o preço aí, porque não tá fácil para o brasileiro não, viu? Eu quero encerrar aqui o nosso jornal de hoje falando, convidando você que amanhã tem festa lá na Capela do Santo Antônio do Sapezeiro. Isso mesmo, amanhã a partir das 7 horas da noite o Festival de Prêmios. E vai ter forró, hein? vai ter forró do bom com a dupla é Os Morenos, direto da cidade de Piracicaba. Na parte de alimentação terá cuscuz, vinho quente pastel e muito mais. O intuito do evento é voltar com as tradicionais festas do bairro, né? É esse, viu aí a capelinha? Essa capelinha aí, Giovanni, o Nilcinho aqui, ó, já subiu lá no sino, já batiu o sino com tinha missa lá todos os domingos. É aí, amanhã, então, amanhã, sete da noite, a festa julina tradicional comunitária lá do Sapezeiro. De volta, de volta, todo mundo convidado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou aqui pelo Jornal da TV SB Notícias. Uma ótima, excelente sexta-feira para você. Bom final de semana, fiquem com Deus na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta. Tá bom? Obrigado, Giovanni, pelos trabalhos técnicos durante toda a semana aqui com a gente. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!